Boa tarde os amigos, sou Maurício Macoca, hoje nós vamos fazer um vidinho aqui das novas variônicas que é um modelo novo e nós vamos dar uma demonstração nela aqui para como elas entram na, na área de conflito, na área de minério e também como ela caça os veios de água é o nosso amigo Edson está aqui junto vai gravar o vídeo e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 você faz ele você pensa ele no pensamento então o cérebro manda manda para energia energia manda para as então aqui nós vamos mandar um vamos mandar para frente até nós achar aqui já o lugar e ela já aqui está o ponto então se você for fazer um poço artesiano aqui seria o ponto para você furar. que seria para você fazer a furação a peça que vai furar desce bem em cima aqui. Ó. Então aqui ó, se você está em cima dele aqui ó, você dá, ele tá aqui, tá cruzado. Se você der um passo para frente ele já descruza. Tá dando pegar na frente ali, das horas, não tá, tá pegando de lado. Aqui,